A Senhor, meus irmãos, em todo o Brasil. Meu nome é Daniel Maciel. Eu sou diácono da Assembleia de Deus. E venho aqui hoje para indicar a você um curso muito bom que a Universidade da Bíblia está disponibilizando a todos aqueles que querem aprender um pouco mais da Palavra de Deus. São cursos teológicos bem profundos, com conhecimentos é, abençoados e que de fácil aprendizado a todos aqueles que são professores evangelistas ou pastores ou aqueles que almejam um dia ser um pregador da palavra de Deus eu indico o curso da Universidade da Bíblia porque eu tenho conhecimento dos cursos e tenho aprendido bastante e usado esses conhecimentos na propagação do Evangelho do Senhor eu quero deixar aqui para você um convite, faça um acesso ali à Universidade da Bíblia e você vai ver os todos os cursos que estão disponíveis ali, são maravilhosos e vão trazer para você um conhecimento bem profundo. Eu tenho usado essa ferramenta e Deus tem abençoado aonde quer que eu passe, pregando o Evangelho. Deus tem salvado almas, curado, batizado com o Espírito Santo. E é esse é o, nosso, é esse é o objetivo de todo cristão, ser aqui na Terra um vaso usado nas mãos do Senhor. E se você está pensando que é muito difícil, que não vai conseguir aprender, eu digo para você que os cursos são bem didáticos e fácil o aprendizado. Você vai ter um conhecimento bem profundo da teologia da Bíblia e é o que nós precisamos, né, irmãos? Nos dias de hoje, nós precisamos conhecer cada vez mais o que se fala de Deus, quem é Deus, como age Deus o que Deus quer para a vida de cada um de nós. Fica o meu convite, você acessa lá a Universidade da Bíblia e com certeza você vai ganhar muito com isso. Paz do Senhor!